Fala aí seus babões, tá falando aqui. tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o ministro O Monstro Babão e hoje galera tô fazendo um vídeo no canal e hoje eu vou fazer o um tutorial quando você jogar Fortnite mobile para celular mas antes de começar esse vídeo espero que você deixe seu like ative o sininho deixe o gostei compartilhe com seus hum. amigos e vamos bater essa meta de 10 likes é isso, vamos pro vídeo que vocês vão no google vocês vão pesquisar é fortnite leite leite games vou aqui pesquisar aqui para vocês aqui calma aí é muito fácil é ótimo. aqui vocês no leite games vocês clique primeiro aqui aqui pronto aí é só você criar uma conta uma conta e caixa de dúvida só vocês vêm aqui que eles vão mandar o código tá? mandar o código aqui ó esse aqui ó nesse negócio aqui calma aí aí vocês vão esperar o código chegar aqui começar, eu vou entrar no game para mostrar para vocês que tá pegando eu vou entrar aqui no net games Esperar carregar Um pouquinho demora assim Clicar aqui de novo Clicar embaixo aqui Aí vai esperar carregar aqui. Espera mais um pouquinho que Demora um pouquinho assim de nada E pronto, tá aí ó, você pode jogar agora até extremamente de graça. Pronto, agora você pode jogar à vontade. Espera carregar. Ah, galera, se eu quiser me adicionar, eu adiciono aqui o meu início, que foi o início. Esse vídeo vai se jogar pra jogar comigo. Então é isso galera, vou por aqui, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho, e se gostei, compartilhe seus amigos, é isso, vou por aqui, então tchau.